Obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Bujac e este é o seu leitura compartilhada e hoje polêmica, polêmica. No culto as mulheres devem ficar caladas, vê, fica até o final, vê e verás. Com o grande é o senhor que faz obras maravilhosas, não fugirei das polêmicas de internet, eu corro de polêmicas. Mas você vai ver hoje no Leitura Compartilhada, e aliás, se você ainda não curtiu, curta, se você ainda não assinou o canal, por favor, assine o canal. É muito importante que você faça isso, para que a gente chegue a mais pessoas. Muito obrigado você, por você que é assinante, por você que está sempre aqui é, assistindo. E temos aqui uma audiência qualificadíssima, que sempre está aqui, glórias a Deus, glórias a Deus. Gravando aqui, porque agora, nesse exato momento, estou indo também para o médico. Então, se você estava no Instagram e agora está chegando aqui, muito obrigado por ter dado play. Vamos à primeira Timóteo, capítulo 2. Vamos à polêmica. O texto, às vezes, as pessoas... Oh, o cabelo aqui amassado. Aqui. Dá uma arrumadinha. As pessoas, às vezes, olham para esse texto e focam só na questão... Do... Ah, vamos lá, vamos no texto que você vai ver o que, que acontece aqui. Do que, que as pessoas estão focando. Foca, foca, foca, foca. <risos> Se você pensou outra coisa. Focar, focar, focar. Verbo, focar. Não falei nada em inglês. Vamos lá. Em primeiro lugar, diz o apóstolo Paulo, recomendo que sejam feitas petições e orações e intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus, e um só mediador entre homens e Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno, e eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios, para ensinar aos gentios esta mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo, digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Praticamente sem conta no Facebook e sem conta no Twitter. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. E aí vem o texto difícil. Não permito que as mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles. Antes devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão, depois Eva, e não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade e na descrição. E aqui eu quero é, dividir com vocês uma a palavra que, que quero dividir com vocês citação, uma citação aqui do livro do N.T. Wright, Paulo para Todos. Deixa eu só achar aqui, que tinha separado para poder falar com vocês, e acabei não deixando na página certa Guilherme Burjac. Aqui, vamos descendo, oh, Guilherme Burjac, vamos lá, vamos lá, página 29, vamos ler aquele PDF, foi pago, hein, gente? Esse, essa parte aqui eu paguei, viu? Esse livro tá o e-book aqui. Tô lendo pelo leitor de e-book. Vamos ver o capítulo 2. E aí... A tradução que o N.T. Wright faz aqui é muito legal, porque ele faz uma tradução bem, bem interessante. É, ele diz aqui... Vou ler a tradução que o N.T. Wright fez. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu ler aqui para vocês. Portanto, esse é o um primeiro mandamento. O povo de Deus deve fazer súplicas e orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, é em favor dos reis e de todos que ocupam altas posições. Deixa eu pegar a tradução que ele faz aqui do texto polêmico aqui. Peraí, deixa eu achar aqui para vocês. Ah, então, É aí ele aqui é, Agora começa então. Vamos lá. É a tradução que ele faz e eu quero dividir com você aqui. Então é isso que eu quero, diz aqui, na tradução do N.T. Wright. Os homens devem orar em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem raiva ou disputa. Da mesma forma, as mulheres também devem vestir-se ah, vestir de maneira apropriada, com modéstia e sensibilidade. Elas não devem usar penteados elaborados, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Ao contrário... Como é próprio para mulheres que afirmam pertencer a Deus, elas devem adornar-se com boas obras. É preciso permitir que elas estudem sem perturbação em submissão total a Deus. Aqui ele traduz, as mulheres devem aprender em silêncio e com submissão. Olha como ele traduz isso aqui. E é legal, porque a tradução dele é, é aquilo que eu creio que seja a melhor, o melhor para esse texto. É, é muito confuso esse texto, mas eu vou, eu, vou, eu vou permitir aqui que você conteste. Você pode fazer isso a hora que você quiser. Mas se você não concorda com isso, tudo bem, não tem problema. Mas a tradução que ele coloca aqui para mim é a melhor. É preciso permitir que elas estudem sem perturbação e em submissão total. Diferente do que a NVT traduz como as mulheres devem aprender em silêncio. Não estou dizendo que as mulheres devem ensinar os homens ou que devem tentar dominá-los, ao contrário, isso é a tradução dele. Estou dizendo que elas devem ser deixadas em paz. Você sabe que Adão foi criado primeiro e depois Eva, e que Adão não foi enganado, mas sim a mulher, caindo em transgressão. Ela, porém, será mantida em segurança por meio da maternidade, se continuar na fé, no amor, na santidade e na prudência. E aqui eu divido com você o que ele disse. Ah, quando ele afirma que... É... Em verdade, há várias passagens na Bíblia, diz o N.T. Wright, que lidam com os papéis dos homens e das mulheres, e muitas pessoas no Ocidente Moderno, aqui é, aspas para ele, tá? não gostam delas. Essas pessoas acusam os escritores bíblicos de patriarcais, ou seja, pressupõem que os homens lideram tudo e que as mulheres devem fazer aquilo que são mandadas, reforçando assim essa visão em seus escrito, escritos. E esse texto, especialmente o versículo 12, aqui continua aspas para N.T. Wright, é usado como um exemplo clássico. As mulheres não devem ensinar, e é o que o versículo parece dizer, elas não devem exercer autoridade sobre os homens, elas devem ficar em silêncio. E é assim, pelo menos, que muitas traduções dizem. Com certeza, esse é o texto principal citado, quando argumentam que o Novo Testamento proíbe a ordenação de mulheres, certa vez, aspas ainda para N.T. Wright, estava lendo esse texto durante um culto e uma mulher sentada bem na frente explodiu de raiva para o espanto do restante da congregação, embora algumas pessoas tenham concordado com ela. O texto todo parece dizer que as mulheres são cidadãs de segunda categoria, a elas não é permitido nem mesmo que se vistam bem e se apresentem bonitas, elas são as filhas de Eva, aquela que deu início a todos esses problemas, a melhor coisa que elas têm a fazer é ter filhos e se comportar e ficar quietas, continuo com aspas para N.T. Wright. E é assim que a maioria das pessoas em nossa cultura lê esta passagem, reconheço que a leitura, bem diferente, que vou sugerir, pode soar como se eu estivesse tentando facilitar as coisas, costurando o que Paulo diz para encaixar em nossa cultura mas há uma boa base de estudo sólido que sustenta o que vou propor e eu, genuinamente, aspas ainda para a N.T. Wright, creio que, esse, que essa pode ser a interpretação correta. Quando você observa as tirinhas de comédia, os filmes de segunda categoria, as novelas e as poesias de má qualidade, percebe claramente a percepção básica de como todos imaginam que os homens e as mulheres deveriam comportar se O homem é macho, fala alto, é arrogante, e está sempre brigando, e quer tudo sempre do seu jeito. As mulheres são simplórias, têm a cabeça vazia, e não pensam em outra coisa além de roupas, penteados e joias. Há também a versão cristã disso. O homem deve tomar as decisões, estar sempre à frente, ser o líder, sempre dizendo a todos o que devem fazer, as mulheres por sua vez, devem ficar em casa, educar as crianças e ter a comida sempre pronta. Aqui, deixou. É a comida sempre ponta. Se você começar a procurar uma base bíblica para essa perspectiva, que tal Gênesis 3? E aqui continuo com aspas para N.T. Wright. Problema para ele, não para mim, né? <risos> Adão nunca teria pecado se Eva não tivesse cedido primeiro. Eva recebeu a punição e essa punição é a dor do parto. Gênesis 3,16. Bem, você não precisa aceitar todos os aspectos do movimento de libertação feminina para entender que é difícil engolir essa interpretação. Essa interpretação não desce em nossa garganta como a forma correta de tratar metade da humanidade. Como a forma correta de tratar metade não corresponde ao que vemos no Novo Testamento, que nos lembra que as mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição. Continua, aspas, continua com aspas para N.T. Wright. Em outras palavras, as primeiras mensageiras, ou apóstolas. Não corresponde à forma como Paulo se refere às mulheres em Romano 16, chamando-as de apóstolos e diaconisas. Não corresponde a 1 Coríntios 11, passagem que Paulo espera que elas orem e profetizem nos cultos, e também não corresponde a Gálatas 3, 28, passagem que ele diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, uma vez que todos são um em Cristo. De fato, não corresponde nem mesmo à prática do próprio Jesus, em uma história significativa, Maria está sentada aos pés de Jesus, lá em Lucas 10, 38, 42. Em outras palavras, segundo Nintero Wright, abre aspas para ele ainda, ele se juntara, ela se juntara aos homens, tornando-se um discípulo, um aprendiz com o objetivo de se transformar em mestra quando chegasse a hora. Essa é a principal razão pela qual Marta ficou brava com ela. Não há dúvida de que ela gostaria de ter uma mãozinha extra na cozinha mas a verdadeira dificuldade era que Maria havia cruzado o que até então era uma barreira invisível, ou seja, que havia mantido as mulheres, que mantinha mulheres à parte, com o estudo e a liderança destinado apenas aos homens. Então, a chave para o nosso texto em foco é reconhecer que ele está determinando que as mulheres também poderiam estudar e aprender, é isso que Paulo está dizendo aqui e que elas não deveriam ser impedidas de fazer isso, ou seja, elas devem manter-se em total submissão. Isso, em geral, é entendido como aos homens, ou aos seus maridos, mas também é possível que se refira a uma submissão total em sua atitude como aprendizes, ou seja, submetendo-se aos estudos, e também a Deus, o que é óbvio. Deveria ser verdadeiro também em relação aos homens, a submissão total ao estudo e a Deus. Então vem, a, vem o crucial versículo 12, que não precisa ser lido, como eu não permito que a mulher ensine si autoridade sobre o homem. A tradução que tem causado muita dificuldade nos, nos últimos anos, seguindo ainda aqui do texto do N. T. N. Wright, outra tradução possível é, agora não estou colocando as mulheres como uma nova autoridade sobre os homens da mesma forma que anteriormente os homens exerciam autoridade sobre as mulheres. Por que que Paulo precisava dizer isso? E aqui eu fecho as aspas para entender. O te explico para você porque havia um culto ah, havia um culto em Éfeso à deusa Artemis, né? É, a deusa Diana, que os gregos que os romanos chamavam de Diana que é um culto onde haviam sacerdotisas, e essas sacerdotisas, elas dominavam e gerenciavam o culto. Paulo é, precisa dizer isso por uma questão cultural, uma questão de apresentação da igreja que estava nascendo ali. Em culturas orientais, onde na cultura, ou a maneira como as pessoas reagem à, à, à convivência feminina ou às mulheres, não, não convém à igreja que está nascendo naquele local criar dificuldades no contato com as pessoas com o Evangelho de primeira mão. Ou seja, eu explico para você melhor. Tem um missionário, um conhecido, que morou muitos anos em um país de maioria muçulmana. E naquele país em específico, as mulheres não podiam se sentar à mesa com os seus maridos. Então não era permitido que elas, por exemplo, é, comessem com os maridos ou com os homens à mesa. Ou poderia comer com seu marido se estivesse só ele, ela, ele em casa. Mas se tivesse outro homem em casa, um visitante, ela não poderia sentar-se à mesa junto com ele. Eles, brasileiros, é, entenderam que para poder comunicar com os seus vizinhos de maioria muçulmana, eles deveriam se comunicar com, o, com os, os sinais daquela comunidade, os sinais culturais daquela comunidade. Isso não significa que ele considerasse sua mulher inferior, ou pouco que sua mulher não pudesse sentar à mesa junto com outras pessoas, é, com outros homens à mesa. Significa que, para não criar ruído na comunicação, a primeira comunicação, ele, o primeiro contato, eles combinaram que ela comeria na cozinha junto com as mulheres, é, daquela outra família que havia sido convidada para estar ali. É, são, são maneiras de se comunicar com a cultura. Com o tempo, né, você vai explicando, à medida que as pessoas vão entendendo Cristo, você vai explicando como, isso, como o evangelho dá às mulheres uma posição também de igualdade com os homens. Ah, não é complementarista? Você não é complementarista, Bujarque? Eu confesso para você que não, eu não sou complementarista, eu sou igualitarista, as mulheres são iguais, iguais e possuem, da parte de Deus, o mesmo, o mesmo designo para obras, as boas obras, porque quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós fomos arrancados do, do lamaçal e postos, para, postos como criatura, feitura de Cristo, para as boas obras. Ele não diz que boas obras para gênero, do masculino e boas obras para o gênero feminino, boas obras de forma geral. E em Cristo nós estamos guardados é, de uma mesma maneira. Ah, mas então você é a favor do Ministério do ministério Pastoral Feminino? Meu irmão, essa discussão é uma discussão que acontece só nos grandes centros urbanos. Essa discussão não acontece, por exemplo, nos rincões do mundo, onde não há missionários e há missionárias. Missionária, missionárias, missionárias. E não missionários, mas missionárias e que estão à frente, batizando e, e, e educando a igreja, ensinando a igreja, e estão espalhadas pelo mundo, lugares onde os homens não querem ir. A base do trabalho da igreja, praticamente no mundo, é com mulheres. A igreja é, uma, a igreja é feminina. <risos> eu não sei se você sabia disso, mas como plantador de igrejas, e eu tenho a minha experiência como plantar igrejas no Brasil, o trabalho começa com mulheres e crianças. É assim, não tem jeito. Você pode... Ah, mas eu sou contra. Ok, meu irmão, fique com isso. <risos> eu não. Ah, mas aí você é herege. Não, irmão, não sou. Porque o texto bíblico dá base para o serviço de jaconato feminino. Está lá em Romanos capítulo 16. Há uma lista de mulheres que Paulo relembra ali em Romanos capítulo... É a Priscila e Áquila, e eu, não, é, não é porque o nome de Priscila é mais bonita aparece primeiro, não é por, por ordem é, de proeminência, é uma, é uma questão de, de estilo de literatura, estilo de escrita. Primeiro você põe o nome da pessoa mais importante, ou a pessoa que está em evidência, é Priscila e Áquila, são um casal que trabalham na evangelização do mundo. No mundo no primeiro momento, estavam ali em Roma, acolheram a Paulo, estavam ali em Roma evangelizando os irmãos e foram companheiros de missões com Paulo. Existem outras mulheres que ao longo da história também, o, o, o, a, a narrativa do texto bíblico vai pôr mulheres em evidência o tempo todo. Ah, mas eu não creio nisso. Ok, vamos orar. <risos> Seja muito bem-vindo à leitura compartilhada, oração do dia. Este é o momento do culto, é o momento do seu momento de devocional diário. Eu me chamo Guilherme Bujac, seja muito bem-vindo. Ficou claro para você? Eu quis colocar a voz do N.T. Wright, porque eu acho que ele foi mais, seria mais claro para explicar isso do que eu mesmo. Você pode não concordar com o autor, é um direito seu. E continuamos, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e tocamos a bola para frente, porque... Esse, esse assunto ele é lateral, ele não é um assunto central na vida da igreja. A vida central na vida da igreja são outros temas. Né? E vamos caminhando junto. O texto que eu li foi o texto que está em é, é, Paulo para Todos. Né? É um texto de Paulo para Todos, de N.T. Wright. Essa coleção que a Thomas Nelson lançou no Brasil. Muito boa. Adquira. Eu adquiri. Eu tenho a coleção e também adquiri a coleção do Novo Testamento também, é, agora estou com o Novo Testamento completo. Cartas Gerais e os Evangelhos também por N.T. Wright. É um comentarista atual, cara que entende das coisas, é um anglicano e, e ele escreve é, de uma forma muito gostosa, muito fluida esse comentário. É um comentário legal para você ter em casa, para as suas devocionais, tá bom? Vamos orar então. Não esqueça de assinar o canal e não esqueça de curtir também. Vamos orar agora. Pai, eu te peço em nome de Jesus por todas as minhas irmãs. Peço pelas minhas filhas e pela minha esposa. Peço pela pastora Lucy, peço por Malu, peço pela Ana Luke, pela Joana, que são mulheres que lideram aqui a igreja. Peço por todas as outras mulheres que me recordo aqui agora, pela Thaís, que está em Burkina Faso. Peço pela irmã Sônia, que durante mais de 20 anos dedicou a sua vida ao povo no Senegal. Oro pela Clotilde, minha cunhada, missionária no Sertão do Nordeste. Oro pela Carol, a esposa do Ari, missionária ali em Assis. Oro por todas as mulheres. Que estão desbravando o campo missionário. Oro pela pastora Vivian, esposa, esposa pastora, mãe, líder. Oro pela pastora Elsa, líder, mãe, esposa, que lidera a igreja. Tantas outras me vêm aqui à mente, Senhor, agora. Oro pela minha esposa, Ana Paula, uma líder, uma mulher, companheira, amiga. Nada disso que estaria acontecendo se ela não, não fosse comigo nesse ministério. Ela divide comigo a carga ministerial. É uma companheira. Eu sou, a, eu sou o rosto que aparece, Senhor. Eu sou a voz que é ouvida, mas somos uma equipe. Obrigado pelos meus filhos e pelas minhas filhas. Agradeço, Senhor, por outras mulheres que ao longo da história, Senhor, do Evangelho, lutaram para que o Evangelho continuasse, enfim, para líder de missões da UEM aqui na Espanha. Ô, oh, Senhor, quem mais? Edméia Williams. Ô, oh, Senhor, glórias a Deus pela vida delas. Obrigado, Senhor. A Carine do Prado, líder da igreja, professora, teóloga. A irmã Lázara doutora Lázara, professora, exímia conhecedora do grego, uma ótima professora de exegese bíblica, mulher, a Paulinha, pastora a, a Paulinha, senhor, que está em Moçambique, o oh, senhor, a pastora Sueli, o oh, senhor, obrigado. Obrigado por essas mulheres que inspiram, que são mulheres que o Senhor tem dado à igreja como bênção para a igreja, autoras, compositoras, media nascimento, autora, cantora, intérprete é O Senhor. Pessoas que, Heloísa Helena, que enchem os nossos ouvidos de canções gostosas, Priscila Alcântara, Deus, tantas mulheres. Tantas mulheres, tantas mulheres, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado por elas, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe e amanhã a gente volta em nome do Senhor Jesus. Olha só, amanhã de novo teremos o um episódio é, do capítulo agora, capítulo 3. Esta série, se você não viu e ainda não entendeu, é o drama, o drama. Drama de frequentar uma igreja. Deus abençoe.